Ai, gente, como seja já devem ter percebido por aí, eu gosto bastante de falar de comida, né? Moi, je fais toujours des comparaisons com avec la nourriture, Expressões com comida, opa, que beleza! Vamos falar de comida que é muito bom, né? É sempre muito bom falar de comida. E hoje, como não seria diferente, a gente vai falar sobre comida em francês. Então, vamos conversar sobre algumas palavras que os brasileiros acabam entendendo ou falando errado em francês, que dá umas confusõesinhas por aí. Que pode gerar confusão, que a gente acaba entendendo meio errado, é a palavra bumbum. Se em francês alguém vai comer um bumbum, bumbum, o de bumbum, normalmente, não quer dizer que ela vai tirar do bolso o sonho de valsa e vai comer. Não, não. Bumbum não vai ser tipo chocolate, bumbum em francês vão ser doces. Por isso, normalmente, na maioria das vezes, até fala no plural, né, de bumbum, então o que vai ser o quê? Bala, aquelas balas de goma, sabe, ou com pirulito, aquelas geleinha, todas essas coisas lá do doce, assim, pequenininho, sabe, que você enche o bolso no, no, no, na, na venda da, da esquina. A gente vai chamar em francês de bumbum, então bumbum em francês são doces. E como que a gente vai chamar o sonho de valsa então? Qualquer bombom recheado eles vão chamar de chocolate mesmo, então c'est de chocolat, c'est un chocolat. Outra comida que gera confusão são as massas, massas em geral a gente sempre vai falar no plural em francês. Então, você não vai falar que vai comer uma lasanha, mas je vais manger des lasagnes, eu sei porque eu sempre errava essa daí, sempre me pegava no pé, então agora eu tô falando para vocês porque eu já errei, errei muito, então des lasagnes, des raviolis, je vais manger des spaghettis, ou se você vai falar que você vai comer macarrão, em geral, assim, não precisa falar, vou comer macarrão, você vai falar, je vais manger des pâtes, tá? Des pâtes. Lembrando que des pâtes, assim, no plural, Vai ser, então, macarrão em geral. Mas se você deixar no singular, feminino, de la pâte, aí vai ser qualquer tipo de massa mesmo. A massa do bolo, a massa da, da, da torta, sabe? Aí quando você está lá fazendo, vai ser de la pâte. Mas quando você coloca no plural, aí de pâte, que vai ser já a massa pronta, ou seja, o um macarrão. beleza? E outra palavra que também gera bastante confusão é o tal do gato. Então, é, tudo bem, eu falei gatô e você já sabe, pô, gato, gato, eu sei, Gato é um bolo, sim, gato é um bolo, mas não é só isso, Gato é uma palavra ampla, tá, então ela pode significar várias coisas, o primeiro significado normalmente é esse, é o significado de bolo, mas, por exemplo, gatô, também pode significar bolacha ou biscoito, não sei qual que você fala, eu falo bolacha, também não vamos colocar essa discussão aqui. Mas então a bolacha ou o biscoito você também vai chamar de gato, eles podem chamar de gato sec, tá? Mas normalmente eles acabam até deixando sec e vão falar apenas gato, vocês são de gato. E mais, tem mais, legato aperitivo que daí vai ser aqueles salgadinhos, sabe? Coisa que você come de aperitivo. Então aquele salgadinho é uma chips e é gato Vocês são de gato aperitivo Ah, já sei então! Petit gâteau é um bolinho, tipo bolinho de chuva, bolinho de carne. Não, e pior que não. O que a gente chama de bolinho um bolinho de chuva, um bolinho de carne, que é uma, um bolinho é, que é recheado e é frito, principalmente quando tem esse processo de ser frito e recheado, eles vão chamar de beignet, tá? Beignet, daí não vai ser gâteau. Hum. E o petit gâteau é um bolo pequeno mesmo, não tem nada muito exclusivo, aí às vezes a culinária ao redor do mundo acaba colocando o petit gâteau como uma, uma sobremesa, um molezinho no meio assim e tal, mas em francês isso simplesmente quer dizer um bolo pequeno mesmo, não, não é nada muito específico. Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, assim você vai estar tá ajudando bastante o Cocktail Life a crescer.